E aí, Clazinho, tudo beleza? Como é que estamos? Né? Desculpem o atraso, eu tinha saído com o meu tio pra ir tomar um café nesse final de semana, né? Passar um tempinho em família e no final a gente tava lá indo pra Itaqui, metade do caminho, pra dar uma volta. E daí eu olhei, que horas são? São umas seis e pouco e meu tio... Não, é sete e vinte, puta merda, não vai dar tempo pra voltar pra casa e fazer a live. Deixa eu pegar e... Então, iniciar aqui a live. Vamos conversar com vocês sobre o tema de críticas são essenciais, mas não são o suficiente. Então tá, críticas são essenciais, mas não são o suficiente. O que eu quero falar com isso? A gente já viu essa saga toda do Paulo Cogos, essa saga toda aí do, do Peter, essa saga toda de todos esses youtubers libertários que criam o seu nome dentro do libertarianismo. E lá na frente, eles atiram libertarianismo pra fora, seguem utilizando o termo, mas abandonam as ideias. E acabam fazendo o quê? Acabam... Uh, o, prostituindo o termo pra, pra, Na falta de um termo melhor Então a gente tem isso daí do Peter Fazendo toda a saga gordão-Ucrânia Mesmo avisando, tipo, três anos atrás O pessoal me avisou, que foi três anos atrás Pensava que era dois, o tempo passa uh, Três anos atrás, avisando pra galera oh, Isso aqui é uma inconsistência, isso aqui, isso aqui é um erro Isso aqui é tal coisa, não sei o que, ninguém dava bola Agora que tudo que eu falei começou a se amplificar a Se escancarar porque é, digamos assim, uma construção, as inconsistências, tu coloca, por exemplo, tem toda uma base, tu coloca um bloquinho errado aqui, uma inconsistência. Daí tu vai fazer uma outra coisa, tu coloca nesses dois bloquinhos, tu coloca um outro, daí tem um errinho aqui. Daí tu coloca outro, coloca outro. Quando vê, tu faz uma parede inteira que está torta, uma coisa inteira que está errada, aí o pessoal começa a se dar conta, porque agora tá muito errado, tá muito torto, o prédio vai cair, agora o pessoal está se dando conta do problema. Então o que acontece? As críticas elas acabam sendo necessárias elas são essenciais de serem feitas, mas não são suficientes. Porque não adianta tu criticar e a galera não se dá conta. Tu tem que ter uma organização sobre isso. Da mesma forma que, por exemplo, ah, não adianta só tu ter o Bitcoin. Tu tem que criar um ambiente de negócios voltado às criptomoedas. Exemplo, né? Não adianta só tu, por exemplo, uh, falar de libertarianismo, falar de justiça privada. Tu tem que ter empreendimentos para esse lado. Então, a questão toda que eu quero pegar e dizer para vocês é isso. Toda estrutura que tu tem do, do Ancapsul, dessas coisas, necessita de, por trás disso tudo, um, um elemento de ação, de ação sincronizada. Não é, digamos assim, a gente pe pegar e falar: olha, clozinho vocês agora boicotem tudo, porque sim, porque eu falei. Mas é a galera notando que é o seguinte: tipo, cara, momento que essa pessoa que tá fazendo coisa errada, criticar é essencial, manifestar alguma coisa, tipo, da mesma forma que o pessoal ficar puto com o Estado. Sei lá, expandindo imposto, colocando alguma coisa, o pessoal fica puta e reclama. Tem que reclamar dessa galera pegando o nome, libertarismo, símbolo, né? E atrelando coisas retardadas a isso. Seja o Peter falando que, ah, terrorismo, quando é contra a Rússia, tá certo. Né? E daí quando é tipo, não, tudo que o Xandão decidir, eu quero que seja o dobro contra os golpistas. Então a gente chega no quê? Se a decisão do Xandão. Você não é a decisão do Xandão é antiética e o Peter defende o dobro. A gente teria que dizer que, o, nesse caso, o Xandão conseguiu ser duas vezes eu odeio esse termo, mas mais libertário, como o pessoal adora dizer, mais ou menos libertário, né? Do que o Peter e o Lula, ainda mais porque queria menos punição. Então, olha só, então onde é que o visão libertária conseguiu chegar? Onde é que o Khruniev conseguiu chegar? Né? Então, o que acontece? A gente começa esses problemas e é importantíssimo a crítica surgir quando eles começam a surgir uma pessoa pega e começa a se desalinhar agora é um pouquinho de coisa tipo ah, isso aqui digamos seria o, o que, que seria as ideias libertárias dentro de um, de um, do padrão correto tipo ah, tem coisa que vai dar treta tem coisa que é específico mas o cara cria o extra libertário né, que o pessoal tá falando o pessoal cria o extra libertarianismo que é o que é um desvio digamos assim de dois graus isso aqui é o libertarianismo isso aqui é a posição que o cara tá Aqui, quem nota o desvio aqui, tem que começar a criticar. Por quê? Porque vai passando o tempo, pra onde que vai indo? Vai fazendo isso aqui, ó. Vai fazendo isso aqui. Quando chegar aqui em cima, o cara já descarrilou, o maluco já tá falando todo tipo de besteira, tá defendendo terrorismo libertário. O Cogus agora, eu vou, vou mostrar pra vocês. Mostrar pra vocês que eu coloquei aqui no Telegram. Deixa eu ver se eu separo aqui pra vocês verem. Vamos colocar o Coguinhos defendendo coisas. Que coisas? Vocês lembram que anos atrás a galera ficou Putaça comigo, putaça. Se babando de raiva, que eu tinha dito assim, ó, o Cogus defendeu uh, que o genocídio dos filisteus, cananeus, fariseus, agora não lembro qual povo, mas um povo lá na, na própria Bíblia, ele defendeu que era certo em todas as épocas. Matar aquela galera é certo naquela época e em todas as épocas. Não tem como tu dizer que, que foi errado. Tá? É esse é o argumento do Cogos. Eu peguei e disse, cara, para um maluco falar que exterminar uma nação inteira uma nação que eu digo um povo tá? um, um, fazer um praticar um genocídio é certo em algum momento essa essa pessoa está isso aqui isso aqui quase nada para dizer que outro genocídio está certo ai não foi você está sendo exagerado você está dizendo que o Cogus ele vai defender genocídio em um outro momento você está exagerado porque o Cogus tem uma moral católica e não sei o quê e não sei o quê não sei o quê falaram falaram falaram falaram falaram beleza ontem o Cogos fez isso. Vamos ver aqui o videozinho? Vamos ver? Escutem o um videozinho. Escuta. é bem curioso. Problema para a economia... Não vou nem falar nada. Vocês escutem. ...são as pessoas de esquerda. E eu sempre reitero nos meus vídeos, é preciso desumanizar as pessoas de esquerda. E eu já vi esquerdista choramingando, aquele babaca daquele Luíde lá, nos vídeos dele. Ah, então o Cogos está dizendo para nós desumanizarmos as pessoas de esquerda. Isso significa, então, que a consequência disso vai ser um genocídio contra as pessoas de esquerda, blá blá blá blá. Pessoal, vamos lá. A esquerda não desumanizou os judeus cometendo o holocausto? A esquerda já não desumanizou os kulaks cometendo o holodomor? A esquerda já não desumanizou os negros legitimando a escravidão? Então o que, que nós estamos esperando para fazer a mesma coisa com a esquerda? Sim, é exatamente isso que vocês ouviram. Eu defendo desumanizar a esquerda e eu sei quais são as consequências de desumanizar um grupo de pessoas e é exatamente isso que eu pretendo. Porque eles fizeram isso com judeus, fizeram isso com negros, fizeram isso com fazendeiros, fizeram isso com rico, fizeram isso com pobre. Agora estão pregando fazer isso com idosos. Já estão fazendo isso com crianças, aquelas que estão na barriga da mãe defendendo aborto. Nós estamos esperando o quê? Então, pessoal. Vocês viram aí? Vai ter um monte de gente que vai talvez Chegar na... Ai, não, o Cogos está certo Nós temos que fazer isso, isso daí é justiça Não é justiça, claro. Antes que vocês comecem Já vou impedir que vocês façam Uma cagada cogosena aqui agora. Que é o quê? O cara pega e ignora completamente a estrutura De justiça dentro do libertarianismo Ignora completamente o... Um... O pessoal falando, ah, o Cogos Tem problema mental, pô. O problema não é O problema mental. O que eu tô dizendo é o seguinte A galera pega, passa pano pro Cogos E quando eu falo, ó, oh, o Cogos defendeu O genocídio nesse momento, ele provavelmente vai Defendendo no futuro, o pessoal acha que eu sou o cara que é louco. Agora, quando o filho da puta vem e defende essa merda e defende com todas as palavras, vocês viram o trecho, né? Tá bom que ele tava puto com o presidente da Argentina que quer matar velho, né? Mas o que ele tá dizendo é o seguinte: porque uma pessoa desse grupo faz tal coisa, todo grupo tem que pagar. E daí, se isso aí não é coletivo, é o que, galera, né? Isso é o que? F pro devido processo legal, exatamente. Isso é o quê? Tu é, tu é o Cogos no um tribunal de sessão Cogosiana, tu vai ser condenado porque uma galera que ele associa contigo fez tal coisa, né? fez X, e X é, eu não estou discutindo o mérito que X não seja, seja horrível, só que daí tu que não fez X vai ser punido por isso. E esse é o mesmo cara que quer dizer o quê? Ah, não, que punir, por exemplo, por dívida histórica, pegar todos os brancos para pagar para todos os negros é errado. É o mesmo cara que solta esse negócio aí. Ah, tu pegar e, por exemplo, punir tal coisa, não sei o que, é errado. Tu pegar e cobrar tal coisa, é errado. O cara vai pegar, ele vai ser contra, só que ao mesmo tempo ele vai pegar e condenar essas ações, que são ações de genocídias, demicídio de e coisas do gênero, mas ele é o cara que está defendendo uma merda dessas. E eu falei há quatro anos atrás essa porra, e o pessoal agora está começando a reclamar, está começando a se dar conta. Pô, o Cogos é um desnaturado mesmo. E sim, o Kogos é, tem os negócios dele. O, o cara não é um bom juiz de caráter, o cara fala umas merdas gigantes, como o pessoal agora de esquerda já está associando ao libertarianismo porte de arma infantil, porque o Cogos falou bosta pra caralho nesse tema, né? Tá bom que o cara caiu lá em meme de bomba atômica, que achou que todo mundo vai ser um nukezinho recreacional pra, pra deixar no, no, no porão, pra, pra tirar na criança que pisa na grama. Teve gente que caiu nessa daí. Mas quando o cara pega e fala porte de arma infantil. Cara, isso aí antes era meme, aí vem o Cogos sendo um meme vivo, né, autistando pra caralho, isso que dá, dá relevância pra autista, cara, e o pessoal não se dá conta isso que eu tô dizendo que não é só criticar o negócio, cara, é a galera boicotar e não pode dar relevância pra vacilão. Cara, já teve vacilão que falou que todos os libertários estão comprando arma e treinando em clube de tiro, estão usando isso aqui em clube de tiro, pra fazer o quê Pra pegar e organizar uma merda de uma revolução silenciosa? Né? contra o Estado, deito tu pensa assim ah, o cara falou isso aí no vídeo, não, ele falou para um cara do MPL, cara os malucos falam essas merda como se fosse, um pro... tivesse uma procuração de todo libertário para falar bosta, e ficar falando que todo mundo fez isso, porra, eu sou cac eu tenho arma, eu treino mas eu treino para quê? para sei lá, porque eu acho que eu com a minha G2C né, balinha aqui, 124 grains ETOG, né, essa deixa eu ver se não tem nada que eu não possa mostrar aqui né? Essa balinha aqui... Né? mostro pra vocês. Vou tirar uma aqui, ó. Vou tirar uma aqui. Vocês podem olhar. Ó. Ah, porque isso aqui vai derrubar o estado. Bem capaz, cara. Bem capaz. Por que, que eu treino? Porque é um esporte. Relaxa. É uma coisa que deixa calmo. Tu tem que concentrar. Tem que treinar respiração. Tem que treinar postura. Eu que tenho tremores... É... Como que é o nome? Tremor. Que se eu ficar com a mão parada, minhas mãos tremem. Eu tenho que treinar contra isso. Né? tem que parar com esse tremor. Tu... Tu, tu tem que meditar, cara Atirar é meditar Tá? É meditação, só que 100% viril Esse é o ponto É tipo pescar Pescar é tipo yoga, tá? Pescar é tipo yoga Tu atira, fica numa posição Daí faz outra coisa, entendeu? Yoga é pra, pra, pra sojado Pescar é pra quem é viril, entendeu? Essa é a diferença O que acontece? Eu vou pra isso Agora o cara pega e faz o quê? O maluco que fala uma merda dessa Associa a minha pessoa um revolucionário, um, um terrorista Podemos colocar assim, entendeu? E daí tu tem um imbecil que fala isso aí Sim, essa, esse cara que vocês estão falando que eu nem cito Porque vacilão não tem que ser citado e Daí tem um imbecil do Cogos que pega e defende Todo tipo de absurdo que o cara não pensa Oi, porte de arma infantil Uma criança não tem discernimento moral Pra fazer qualquer merda direito Não, não tem discernimento pra transar Não tem pra trocar de sexo não sei o quê. Só que na cabeça do Cogos ele tem discernimento moral Pra saber certo e errado a ponto de portar uma arma e tirar uma vida Se for o caso, se for necessário tirar uma vida Tipo, ah, quer dizer que então a criança não pode nem chegar para uma Pode, tu vai supervisionar ela, tu vai treinar ela, então tu vai ensinar a operar um armamento. Isso aí tu pode fazer, sem problema. Mas tu não vai dar isso aqui para a criança falar, filhinho, não esquece do lanche e a tua TX-22. Porque, claro, a gente tem que ter consciência, né? Uma criança não vai segurar um recuo de uma 9mm, tem que ser uma 22, LR, né? <risos> E daí os caras pegam e jogam isso aí adiante. Quando o Peter daí defende a Ucrânia, Estado Úntico, o Estado tem PNA, a merda do não sei o que tem isso, terrorismo contra tal coisa é válido, bombardear a criança russa é válido, fazer tal coisa é válido. Quando essas merdas começam a acontecer, não adianta criticar. Não adianta. A crítica é essencial, mas não adianta. Tu tem que pegar e boicotar, tem que pegar esse cara e fazer como aquele guri fez com o Kogos. Tem que pegar, por exemplo, o guri apareceu no vídeo do Cogos, começou assim, quando o Cogos começou a, a embalar, o guri deu o corno no Kogos, o guri falou, e pegou o dinheiro dos outros, deu uma no meio do Cogos, de, tirou ele, destabilizou, alugou um triplex na cabeça do Cogos, alugou não, foi cedido. Né? O, o, aquele guri já ia ser chamado de Bolos, porque o cara invadiu a cabeça do Cogos de uma forma que vocês não têm noção, sobre o nome daquele guri é Bolos. Daí o que acontece? Tu tem todo esse problema com a galera sendo muito leite com pera.